está hoje na sala do CEO, da Santos Andirá e eu gostaria de dizer um pouquinho o que é você fazer um projeto. Quando você faz um projeto, pensa na proposta e na e delineia o que vai ser é, a alma daquele projeto, você começa, posteriormente, a fazer as especificações. Hoje a gente tem uma gama de produto muito grande no mercado. É, do mesmo produto, mais 200 milhões de produtos referentes àquela tua necessidade específica. Nessa, especificamente, onde eu estou agora, eu é, escolhi a Latuzzi. São poltronas de couro italianas. Por quê? Porque ela tem um, um conforto. E, nesse momento, é, o, o CEO utiliza, além do espaço para receber terceiros, visitantes e tudo mais, ele gosta de sentar e fazer leitura. Então, ele é uma sala de utilização, além de profissional, também pessoal de leitura de aprendizado e essas cadeiras e essas poltronas são perfeitas peço elas abraçam acomodam você pode relaxar ou você simplesmente pode estar em um estado de alerta de atenção de conversa ela sempre vai atingir a necessidade suprir a necessidade do usuário então por isso nesse espaço aqui eu usei na Tuse essa mesa de apoio lateral pequenininha, mas que faz uma diferença louca. A hora que você está tomando um café, porque internamente não pus mesa de centro. Eu lateralizei os apoios. Essa mesa é da Golden Line. A gente tem Jacarandá Mobilias, que faz um mobiliário específico lindo, que é uma delícia também. E aqui do nosso companheiro de collab, que é o o Eduardo Scarazato. Do A gente sentou, pensou numa coisa que podia ser desenvolvida exclusivo aqui para a sala do, do, do Tim, que é o CEO, né, é, onde tem a madeira, o aproveitamento da madeira, a tela, o rami, coisas naturais que se transformam e tem essa cara aqui de iluminação, de uma luminária, mas ela manda a mensagem do aconchego por causa da tom de luz. E é o que a, a natureza descarta, a gente reaproveita. Música